Boa noite, bem-vindo e bem-vindo a mais uma edição do programa da Curadoria do Incrível. No episódio de hoje, eu vou estar falando sobre criação. Como foi a criação de um novo negócio que eu participei, a criação de Pulsara, que é esse universo que abarca o programa Curadoria do Incrível. Quem foram as pessoas envolvidas nesse processo de criação, é, com quem que eu dividi, quem me apoiou, quem que contribuiu. E antes de entrar né, no tema do programa, como eu tenho feito em outros, em outros episódios, eu começo convidando quem já está ao vivo assistindo e quem for entrar depois e assistir depois a gravação, para fazer uma pequena meditação, Então, para a gente realmente aterrar, exercitar nossa presença, conectar com essa música que já está rolando, que eu acho muito especial. E como que é essa meditação? Então eu vou fazer três respirações bem profundas e a cada eu vou inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca. E a cada uma dessas respirações eu vou concentrar em três centros de energia no corpo. Primeiro na região da barriga. E prestar atenção, como é que tá vibrando essa área? O que, que eu tô sentindo aqui? Depois na região do peito e por último na região da cabeça. E aí a gente começa, tá? A conversar. E agora eu chego de novo, dou uma parada na nossa música. E aí quem já estiver ao vivo, quiser deixar o seu nome, se apresentar, tá vendo que a gente tem uma pessoa, é, e conforme tiver perguntas ou quiser fazer alguma contribuição, escreve. Algumas pessoas têm me mandado mensagem na página via inbox, mas essas eu não consigo ver ao vivo. Então, tem que entrar a, a mensagem na caixa de comentários, tá? Desse, desse post da, da nossa live. Então, como é que foi o processo de criação de Pulsara? Como é que tudo começou? A sementinha, assim, da ideia de criar Pulsara nasceu dentro de mim em... Acho que foi em março, abril de 2013, eu estava conversando com uma amiga querida, a Lara Penin, que é professora da Parsons School of Design, ela e o marido dela, o Eduardo Stasovs, que são professores lá, e trabalham já há muitos anos com design de serviços, esse é o tema das aulas que eles conduzem. E aí surgiu a oportunidade de talvez fazer um projeto em parceria com Lara, ela trouxe alguma das ideias do que, que acontece nesse, nesse universo de design de serviços, a gente começou a costurar alguma coisa, mas a vida nos levou cada uma para um lado diferente e o projeto que a gente estava focando, que ia se chamar a Feministória Brasileira Ilustrada, acabou não decolando. Mas eu fiquei com esse desejo, assim, de empreender. Fiquei curiosa para estudar mais, saber, saber mais sobre design de serviços e, e a coisa ficou quieta. Aí chegou dezembro de 2013, eu recebi um dinheiro de fundo de garantia que eu não estava esperando e decidi investir esse dinheiro na compra de um imóvel. E comecei a pensar: bom, vou colocar esse imóvel a serviço de quê? Será que só a renda né, de um aluguel? Acho que não. E eu estava finalizando uma formação em antroposofia. É, a formação chamou Líder Facilitador, eu falei dela há dois episódios atrás, para quem tiver curiosidade sobre esse tema, e quando eu terminei a formação esse primeiro ano, eu senti e falei, meu, como é que eu continuo trocando? Né? A experiência foi tão rica, eu interagi com um grupo de mais de 30 pessoas ao longo de um ano, pessoas que estão realmente imbuídas, motivadas para seguir se desenvolvendo, contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas, das organizações com que trabalham, onde atuam. E onde é que a gente troca? Se eu não for fazer outro curso desse, como é que eu continuo me encontrando com essas pessoas? E aí juntou. As, eu juntei as duas coisas, e falei, bom, eu vou investir nesse imóvel que vai ser um espaço de encontro, então o Pulsara nasceu com esse desejo, com essa vocação, de ser um espaço que congregue, reúne pessoas que hoje habitam em mundos muito diferentes, que querem se desenvolver, conhecer outras pessoas que estão com essa mesma busca, é, conduzir ali seus trabalhos, como é que a gente faz tudo isso? E aí eu lembrei, falei, meu, eu vou falar com, com Lari, e tá, tá. Será que eu desenvolvo isso a partir da, do olhar de design de serviços? E esses amigos, eles moram em Nova e a gente se correspondia, por coincidência eles estavam no Brasil nessa época, e me apresentaram para a EISE, a escola de design de serviços. E, e aí eu apresentei o um esboço né, do que eu queria fazer, é, para um dos sócios da Eise, na época o Luiz Alto e o Luiz descreveu e falou assim bom como que funciona isso dentro da escola a gente traz o seu projeto para um grupo né os alunos que estão cursando esse semestre e vê quem sente interesse de fazer parte compor uma equipe então eu estaria pagando para paguei né como uma consultoria de serviços e eu estaria recebendo é, o, o, o desenvolvimento né, do, meu, do meu modelo de negócio de Pulsara com essa equipe maravilhosa. E aí quem, foi, quem foram os alunos né, que abraçaram essa ideia e quiseram construir junto comigo Pulsara? Foi a Silvia Pena, o Leandro Pazzini, a Daniele Takehashi, acho que estou falando seu nome certo, a Juliana Caputo e o Gustavo. Vieira, depois eu coloco o nome deles todos aqui na caixa de comentários, porque eles, cada um, a sua maneira, estão envolvidos com coisas muito interessantes e, e quem quiser saber um pouco mais como foi a experiência deles na escola, como foi criar esse projeto e outros com quem eles se envolveram, podem também conversar com eles. E aí, voltando, né? como é que foi toda essa... Jornada e esse foi o um nome que, que ficou bem forte para mim, da construção de pulsara dentro desse escopo, né, do que é o design de serviços. Então, a primeira etapa foi, tá, eu, Cristiane, quero empreender, mas será que eu tô colocando no mundo algo que as pessoas realmente desejam? Eu não queria simplesmente criar um negócio, ter uma venda, eu queria servir uma necessidade real e latente, empregar bem é, o meu dinheiro e fazer um processo virtuoso. Então, o primeiro passo foi realizar uma pesquisa empática. A equipe saiu, foi a campo, entrevistaram mais de 30 pessoas que eles acreditavam que poderiam ter os elementos que eu descrevi na minha cabeça, né, como que eu vi o meu público-alvo. Então, foi algo bem diverso, tanto em, em gênero, né, homens, mulheres, idades, pessoas bem jovens, de 20 e pouquinhos anos, pessoas mais maduras, com 60 e tantos, 70 e poucos anos, de áreas bem diferentes, porque esse era um desejo muito forte meu, Falei, eu venho da economia, eu fiz faculdade de economia, depois eu fiz mestrado em finanças na GV, e o meu círculo de amigos acabava ficando restrito àquele universo de pessoas. Quando eu comecei a estudar coisas fora da caixa, como a formação em antroposofia, eu comecei a interagir com pessoas que vinham de universos muito diferentes, e tinha uma riqueza grande nessa troca. Então, isso ficou marcado nesse processo da pesquisa empática. Depois, com o resultado de todas as entrevistas feitas, a equipe de alunos, né, eles me trouxeram a Devolutiva, eles criaram um conceito que para mim era novo, que é de persona. Então, três personas que resumiam as características do público que eles entrevistaram e que poderia ser o público-alvo que gostaria de estar é, participando de atividades na casa de Pulsara. Agora já entreguei, é, Pulsara agora tem uma casinha própria. Bom, eu recebi né, essa devolutiva das pessoas, achei super interessante, com isso a gente começou a aprofundar um pouco mais cara teria essa casa, quem será a pessoa que vem a, até aqui, qual que é o processo de recebê-la, de interação, de comunicação, o que mais que a gente pode fazer? Então, no momento seguinte, decidimos convidar do universo de quase 40 pessoas entrevistadas, convidamos 12 dessas pessoas para participar de uma oficina, um workshop imersivo, a gente fez numa manhã de sábado, umas 4, 5 horas, para juntos pensarmos a necessidade das pessoas que resultaram da pesquisa empática e, e como que ia ser a experiência dessas pessoas na casa de Pulsar. E, e foi uma alegria, assim, ver todo mundo vibrando. Então, era algo que tinha nascido comigo, né? Minha bebê estava germinando, mas não era algo só meu. Outras pessoas estavam pensando e sonhando aquilo junto comigo e, e tornando a experiência toda muito mais rica. E a maneira como os alunos conduziram foi muito inclusiva. Eu que venho de uma trajetória de mundo corporativo, onde as coisas costumam ser ditadas de cima para baixo, né? as pessoas contribuem, mas com uma visão muito técnica, muitas vezes sem enxergar o todo, participar é, desse processo de criação de um novo negócio foi muito transformador e me deu muito subsídio também, muita informação. Então... O processo foi não apenas de criação de um novo negócio, né, de pulsara, mas também de aquisição de uma habilidade que eu pude empregar no meu dia a dia no banco. Então, com a colheita feita depois da oficina do workshop, aí voltamos eu e a equipe de alunos da Eise a mergulhar e aí pensar nas... Uh, caixinhas mais clássicas de um canvas que é uma outra ferramenta que eu não tinha contato que é o canvas do que segue o modelo do business model generation eu também vou colocar essas informações depois aqui é, na caixa de comentários do do programa tá e aí foi muito muito importante pensar tá mas qual que é o valor é, que eu vou estar tá criando para essas pessoas que querem participar da Casa de Pulsara. Quem são essas pessoas? Quais são os canais? Como é que eu me comunico com elas? É, quais vão, são as atividades principais que eu vou conduzir? Qual que é o custo que vai estar envolvido em fazer isso? É, desde a aquisição do espaço, a reforma, a aquisição de imobiliário, os custos variáveis, é, limpeza telefonia e alguns outros. Então, tudo isso é capturado nessa ferramenta que chama Canvas de um jeito que fica muito visível e muito tangível. Ao final do projeto, a gente fez isso de maio até novembro, comecinho de novembro de 2014, eu tinha nas minhas mãos um... Um caderno, assim, que, que registrava com fotos, com bom humor, um texto que ia é contando a história de Pulsar dessa gestação, quem participou e uma sugestão, uma coisa que foi feita para mim de uma maneira muito delicada. Assim, olha, agora esse, esse é um, um esboço mato, um tinha, óbvio, nível de detalhe, mas não uma coisa rígida, sabe? Respeitando também qual era o meu momento como investidora. Como é que eu ia colocar a minha energia naquele negócio? Por onde que eu poderia começar? Estou é, vendo aqui algumas pessoas entrando. Bem-vinda, Francisca. Bem-vinda, Roberta. Se quiserem deixar alguma pergunta, tá? Entrem na, na caixa de comentários, que aí eu, eu vou respondendo. Então, chegou no final de novembro, eu estava com esse registro do Canvas em mãos com um cronograma sugerido de como eu poderia começar a executar as coisas, e, e com muita vontade, com muito desejo, né? E aí falei, bom, por onde que eu começo? Como, e, e veio a sugestão foi começar pela construção da marca. O que, que a marca Pulsara quer trazer para o mundo? O que, que essa marca quer comunicar? E aí procurei uma outra amiga querida, a Renata Fabrini, que tinha começado seu próprio negócio, Aplonger, uma empresa de executive search. E Renata me apresentou para a Lorena Bittar, que trabalha com desenvolvimento, revelação de essência de marcas. E aí foi um outro processo com Lorena, que eu vou reservar para um capítulo seguinte, porque o foco do programa de hoje era mais esse primeiro start, assim, sabe? De como tirar uma ideia, um impulso, seguir um processo é, de começo e meio-fim e de uma metodologia que para mim era bastante inovadora, bastante inclusiva, que me colocou em contato com novas tecnologias, me desafiou a pensar fora da caixa. E me, e me trouxe o desejo de seguir me aprofundando. Um exemplo do que, que eu aprendi durante esse processo, algo que eu já vinha lendo e, e fui me apropriar durante essa fase da criação, foi é, a questão de direitos autorais ou criar alguma plataforma aberta. E aí eu fui pesquisar o que, que é o Creative Commons, que é uma ONG, é uma organização sem fins lucrativos, que criou uma estrutura, que dá uma... É, uma estrutura, uma, uma roupagem, assim. Então, se eu quero criar uma plataforma aberta e Pulsara funciona dessa maneira, é quem se inspirar, quem se, quem se sente tocado pelo que está acontecendo, tanto no mundo virtual, né, que eu compartilho aqui pelo Facebook ou o site de Pulsara as pessoas são convidadas a replicar, a reproduzir isso, a colocar também um pouquinho da sua cara, da sua identidade, respeitando né, é, a essência de onde veio, contando de onde veio, e mantendo também essa abertura, esse olhar de plataforma aberta, para que a coisa continue se multiplicando. Então esse processo de criação é algo que eu encorajo muito quem está me assistindo você tem uma ideia você tem a vontade de fazer alguma coisa se joga como disse o Pedro, belo homem meu sobrinho quando eu comecei o programa da curadoria do incrível tenta é... Vai, vai, vão ter erros, assim, sabe? Eu não comecei acertando tudo 100%. O processo que eu descrevi para vocês está entrando agora no seu quarto ano. Desde eu ter a ideia, nesse né, Esse desejo de empreender e começar a estruturar, foi indo assim. Mas é, respeitando o meu momento, tinha conversas, eu não percebo que eu fiquei me segurando, sabe? Eu fui fazendo as coisas na velocidade das coisas, no tempo delas, respeitando isso, é um aprendizado que eu venho carregando comigo. Mas aí, quando eu comecei, eu não esperei ter tudo redondo, ter a casa de pulsar já comprada, eu falei, não. Posso começar a fazer as atividades né, de, de compartilhar experiências de desenvolvimento pessoal, locando espaço de terceiros, convidando parceiros para desenvolverem isso comigo. Convidando pessoas para participarem de uma experiência piloto e, e aí juntos a gente vai costurando. Então, o pulsar está hoje nesse, nesse estágio, completou um ano. É um ano 2015, um ano e meio desde que eu, Márcia Vasconcelos, Márcia Mônica Becker, parceiras queridas, que fizeram a, a concepção da primeira oferta de serviços, que foi uma jornada com começo, meio e fim, para as pessoas começarem a explorar mais o que, que é esse chamado interno por mudança que vibra dentro de mim? Como é que eu olho para isso? É, o que, que me desperta? Quem mais está nesse movimento? Então a gente foi criando... Experiências que traziam esse despertar nesse primeiro ano, e agora no fim do ano passado, eu finalmente fiz o um investimento. Comprei o um imóvel, agora ele está reformando. Por isso, essa interação com esse universo de pulsar está acontecendo mais no mundo virtual. E a casa fica pronta para receber novamente as pessoas em meados de abril, finalzinho de ma finalzinho de abril no máximo, estou torcendo, vou na obra quase todo dia para ver como é que as coisas estão rolando. E está sendo muito gostoso, está sendo um prazer assim, interagir com, com os pedreiros, com os pintores, arquiteto, engenheiro, marceneiro, é um universo muito masculino, eu vejo. E, e aí como é que eu me coloco também com, com essa energia do feminino para trazer uma harmonia e a obra está rolando super bem, sem nenhuma questão. Então, tem sido um aprendizado muito grande. E vou parar de falar, já falei bastante. Quem está assistindo, se quiser entrar alguma pergunta, vou colocar uma música, já conduzindo para o nosso encerramento. Vamos ver se tem alguma coisa. Enquanto espero para ver se alguém tem perguntas pro programa de hoje, vou fazer o gancho do programa da semana que vem. Que o tema principal vai ser colaboração. Esse é um dos cinco pilares, cinco pilares que eu cubro na curadoria de Pulsara. E, e o destaque nesse tema da colaboração vai ser para a BEM TV, que é um negócio social que investe em outros negócios sociais. Eu quero muito ter uma pessoa aqui é, comigo no espaço para eu entrevistar, para contar a sua experiência participando da BEM TV. Talvez seja um investidor, talvez seja um voluntário, talvez seja um empreendedor investido, ainda não fechei quem que é a pessoa que vai ser entrevistada e aí contar um pouco mais sobre o que é um negócio social, é, o que que isso promove, o que que isso mobiliza nas pessoas e na sociedade. Não entrou mais nenhuma pergunta. A Roberta compartilhou o vídeo, estou aqui lendo. Então, para encerrar o programa de hoje, quem quiser depois me mandar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade, vou colocar todos os contatos que eu mencionei aqui. E a gente se fala de novo na semana que vem. Um abraço!